Olá, bom dia! Estamos de volta com mais um workshop da Casa da Léa-Rua E hoje é o primeiro programa de 2021. Queremos agradecer a todos pela participação dos nossos, dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, nossos clientes que participaram de todos os workshops de 2020. Foi um sucesso graças à participação de vocês. E com muita segurança, estamos agora com um confinamento, estamos em casa e estamos aqui na loja também a funcionar para que vocês possam estar cá conosco. E também queremos já convidá-los a participar nas nossas redes sociais, onde esse workshop vai ser transmitido no site da Leroy Merlin, no YouTube, no Facebook e no Instagram. E desde já eu já convido para que vocês já possam deixar as suas, suas perguntas, seus questionamentos, para que nós possamos já responder aqui durante esse workshop. E hoje temos o workshop Aplica o meu papel de parede uma formadora conhecida de vocês, a nossa conhecida Margarida Lopes, bem-vinda. Olá! Muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar conosco Alexandre, mais uma vez. Alexandro, muito obrigada também, mais uma vez, um bom ano também para todos e espero hoje dar aqui uma ajuda para quem queira colocar o seu papel na sua casa. Hoje vamos fazer aqui os passos importantes para o poder fazer. Com certeza! Okay. Vamos dar início então, vamos, vamos passar sim, as informações, vamos o, que, que, o, o que, que o cliente precisa saber Sobre papel de parede, sobre colocação, sobre todos esses produtos que estão um aqui. Bocado. Vamos lá. Ora bem, nós temos aqui vários passos que eu vou explicar. Uh, o mais importante é realmente a escolha do papel de parede adequado para as divisões também. É importante também referenciar isso. E nós aqui no, na loja temos vários tipos de papel de parede. Em que, na qual a pessoa pode vir uh, escolher e, e pedir também ajuda aos profissionais que, uh, em, em termos de a quantidade de, de papéis, Sim. Uh, é, o tipo de papel, pronto, porque às vezes as pessoas acabam por não, não perceber muito bem porque é que um papel tem uma colocação uh, e outro tem outra forma de colocação, não é? E então é isso que eu vou explicar. Uh, vou começar por essa parte e, e vou dar início. Um, eu já iniciei aqui, como tu vês, esta colocação de papel de parede. Agora, vamos começar como se fosse hoje colocar um papel de parede na minha casa. Então, o mais importante, o que é que é? Primeiro, antes de vir à loja, temos que perceber qual é a divisão que nós vamos colocar o papel, não é? E em que estado é que essa divisão, ela se encontra. Uhum. Porque é importante também nós colocarmos o papel numa divisão, mas se por acaso, imagina, Alexandre, ela está a precisar de uma pintura vamos primeiro preparar o quarto, ou a sala, ou o que seja, vamos pintar, porque não vamos colocar papel de parede e depois pintar, por exemplo, não, são duas coisas que não. Não, não se fazem assim, portanto, pintamos então a divisão, caso ela seja necessária, e então vamos pensar qual é a parede que nós queremos destacar com o papel de parede. Então, por exemplo, a cliente precisa saber qual é o projeto, qual é, o que ela quer fazer. Tem que ser feito sempre um projeto em família ou Sim. não. Pronto. E se a parede está preparada para receber o papel, é isso? Se a parede estiver preparada, ótimo, é realmente escolher a parede e depois, então, já passamos para outra fase. Imagina okay. que a parede tem buracos, imagina que eu tinha uns quadros e tinha lá uns parafusos, uns pregos, enfim. Alguma rachadura? Ou seja, eu tenho que preparar essa parede, eu tenho que pegar, então aí vamos começar a falar um bocadinho aqui dos, dos produtos que eu tenho vamos aqui. Vamos Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Se eu tenho buracos, toda a gente sabe, há massas aqui, várias qualidades de massa, para eu tapar com uma espátulazinha, eu pego e tapo uh, os buraquinhos todos certo. que eu tiver na, na minha divisão. Uhum. Pronto. Isto é importante, ou fissuras, isto é, porquê? Porque há papéis que depois imagina que o buraco é grande, pode-se notar e acho que fica feio. Se for necessário, porque a parede já está desnutrida, já, já foi pintada há muito tempo, e então há necessidade de dar um primário, também temos aqui... Uh, este é um primário de paredes, é um primário que é ótimo, basta uma de mão e, e fica assim. Eu aconselho sempre, quando a parede já tem pinturas muito antigas, dar uma de primário. Isto porque? Eu vou explicar, porque o primário, no fundo, o que é que ela nos faz? Faz-nos receber melhor o nosso trabalho. A cola tem uma, tem uma introdução na parede muito melhor se tiver a parede preparada. Imagino, se eu tenho uma pintura em que uh, a parede é brilhante, a cola não entra tanto na parede, portanto, uh, tem sempre pode descolar, ou, portanto, o primário para mim acho que é fundamental. Boa. Pronto, Estas são as duas preparações que se deve fazer, portanto, é tapar fissuras e um primário, e então temos a nossa parede, para o nosso projeto, pronto. Então, a seguir, vamos seguir com o projeto. O projeto é realmente de acordo com o gosto de, de, das pessoas, não é? E hoje em dia nós temos uma variedade de papéis de parede, de padrões de florais, de geométricos, texturados, lisos. Portanto, temos imensa... É o gosto do cliente, é não é? o gosto, é dizer, a cara da pessoa é chegar aqui é uma coisa que eu quero também dizer que é importante, que é na hora de nós escolhermos o papel de parede temos que ter muita atenção porque é algo que nós vamos um, acrescentar na nossa decoração e ela tem que ligar bem com toda a parte decorativa que nós temos em casa, não é? E acho que é uma coisa que eu vou dizer que é muito bom porque aqui nós podemos vir escolher o papel e pedir uh, uma amostra, uma pequena amostra Muito bom. e vamos para casa e, e percebemos se realmente fica bem ou, ou não. Pronto, isso é uma coisa que Sim. as pessoas podem pedir um, uma pequena amostra e levar para casa e, e estudar. E pronto, comprando o papel, escolheu o papel. Nós temos aqui normalmente dois tipos de papéis. Temos o TNT, o tecido não tecido, certo. e temos o, os vinílicos. Pronto. Estes são dois tipos de papéis que qual só... a diferença entre o Pronto. vinílico e o TNT? Ora bem, então é assim, o TNT é... Se chegarmos aqui à prateleira, nós vamos perceber que a maior quantidade de papel o mais que se usa. é o que se usa mais é o TNT. O vinílico é um papel que é muito resistente, é resistente para algumas áreas mais específicas da casa, uhum. é lavável e tem uma forma de aplicação diferente do TNT. Portanto, em termos de aplicação, eu depois já vou explicar como é que, como é que eu vou fazer é. a aplicação, uh, o vinílico é dada a cola no papel. Portanto, a cola é aplicada diretamente no papel? É. os vinílicos, vinílico. okay. normalmente, nós temos que uh, dar a cola no papel uh, e temos que esperar a volta de 4 ou 5 minutos, porque Eu vou explicar que isto é fácil, porque se nós pegarmos ali num papel vinílico, ou num papel TNT percebemos que o vinílico é muito mais, mais forte, portanto é um papel que ele precisa estar uh, com a cola a pousar um bocadinho para nós podermos uh, na aplicação uh, fazermos uma aplicação perfeita e não ficar com bolhas. Certo. É, o problema do vinílico é que se o papel não está bem, bem com bastante cola, ele depois quando cai na parede acaba por fazer um, portanto, uh, bolhas, de maneira que uh, é só essa a questão e fica sempre bem, fica as, as aplicações ficam bem. E o TNT, é mais fácil para lá para casa, é, ora bem, quando nós não temos experiência, é, o papel parede não é nada do outro mundo, é uma coisa que nós nos concentrarmos e, e seguir alguns passos que eu vou dar aqui, é super fácil de colocar. Este é mais fácil porque a cola é dada na parede, é o que eu vou fazer hoje. Certo. Portanto, acaba por ser mais tranquilo para a pessoa a fazer a colocação, e porque às vezes faz um bocado de confusão pôr cola no papel e aquela... Con... Não tem confusão nenhuma, o papel é uma coisa que se trabalha Sim. e a pessoa depois percebe quando começa a mexer nele. Uhum. E, e pronto, estes são os dois tipos de, de papel. Eu acho que é uma coisa que eu também vou ter que dizer que é importante. É sempre muito importante quando nós vamos comprar o papel, lermos a simbologia. A simbologia é, é o que o Alexandre... Uh, a simbologia é, vem, sempre, vem sempre dentro do papel uhum. é, é, e a simbologia é, diz-nos quase tudo sobre o papel, não é? Diz-nos como é que é feita a colocação, se é cola na parede, se, se cola é cola no, no papel, no papel uhum. uh, se ela é resistente uh, uh, à luz, à, à umidade, portanto eles têm aqui vários símbolos e diz-nos também se ele tem acerto ou se não tem acerto porque isso é uma coisa que. Às vezes tem uma figura, no caso, para casar. Exatamente, aqui, né? este é um papel com acerto. Alexandre, yeah. como tu vês, uhum. ele casa, mas também temos papéis que não têm acerto, portanto, e na simbologia ele vem, vem tudo. Uhum. Uma coisa que é importante também nessa simbologia é que mostra é, a quantidade do papel, o quanto ele rende né? e, e a largura exatamente, do papel, que também é diferente pronto. de papel para papel. né? Eu costumo, uh, a pessoa quando vem comprar o papel tem que ter, tem que tirar a medida do espaço onde vai colocar o papel, uhum. portanto, tira a altura e tirar a largura que é para poder fazer as contas e para comprar o papel. Mas, por norma, é fácil, e isto é uma dica muito caseira, uh, quando o papel tem acerto, e, e tu vês na simbologia que o papel tem acerto, Cada rolo num pé direito normal dá de três alturas, ou seja, okay. eu deste rolo uh, venho à parede e faço um, dois, três e sempre daqui tiro três alturas. Portanto, é Boa. fácil até a pessoa fazer com os 53 centímetros, que é o tamanho deste papel, porque nós temos papel... 53 de largura e normalmente rende uns 10 metros, é? Né? São 10 metros por 53, okay. e normalmente vai uns 4 metros e meio, 5 metros quadrados, o que rende este papel com acerto. Se o papel não tiver acerto, nós conseguimos tirar em cada rolo 4 alturas. Okay. Tanto, porque nós temos um desperdício de, de papel, neste caso aqui são 53 centímetros, repete o desenho, tanto ou seja, 50 sim. e 50 estamos a perder Essas informações são muito importantes, porque para o cliente que não está acostumado a pegar parede, papel de parede ele quer fazer a sua bricolagem em casa né, ou faça você sim, mesmo, sim, sim. essas informações são importantes, porque daí ele fica sabendo mais ou menos quanto que vem em cada, quantos rolos ele tem que comprar, Exatamente. o tipo de cola que Pronto. pode usar, então isso é muito Exatamente. bom. Exatamente. É muito bom, mas aqui também, como eu disse, os profissionais aqui também dão essa ajuda perfeitamente. Claro, é, verdade, é verdade. Agora, é importante realmente saber... Eu queria fazer uma pergunta rápida, desculpa sim, te interromper, em relação ao papel. É, pode colocar o papel sobre papel, caso já tenha papel lá em casa ou não? não? Não, eu não aconselho isso de maneira alguma. Eu aconselho sempre se tem papel, que é exatamente o que nós temos aqui certo. neste cenário. Eu deixei uma folha de um papel que já existia uhum. e vou uh, usar um uh, retira-papel. Portanto, temos um produto, tem, aliás, temos dois produtos também aqui uh, na nossa loja, que uh, este já é mais fácil, porque ele já tem... Um, já tem o vaporizador, porque tem que se ter muito cuidado, porque isto é bastante uh, saltar para a vista, certo. tem que ser uhum. bastante cuidado com crianças e tudo. Eu até vou aproveitar já, Alexandre, okay, vontade. o que é que eu vou fazer, vou já uh, colocar aqui e esperar, porque é assim, isto é fácil, é colocar na parede toda, deixar repousar uns 5 minutos e depois tentar retirar papel. É evidente que às vezes há papéis que não saem logo à primeira, então vamos fazendo o processo até uhum. limpar a parede completamente. Ok. Portanto, eu vou já aqui... Ai, não é esta, Alexandre, é esta. Vou já aqui fazer... Portanto, ele borrifa-se nele todo. Isto vai entrar dentro do papel e vai... Vão ver que depois é fácil retirar. Vou aproveitar então, Madalena, enquanto coloca aí o produto, fazer uma pergunta de uma cliente. Então. Que nas redes sociais já estão a perguntar. Então, a, a senhora Sila quer saber o seguinte: ela tem as paredes rugosas, foi pintado com tinta de areia, porém não está áspero. Então ela quer saber se ela pode colocar papel de parede, assim como está, ou ela vai ter que alisar as paredes antes para poder Pronto. acertar papel? Essa é uma questão também bastante importante, uh, uh, porque há muitas paredes, casas antigas, na qual uh, uh, usavam muito esse tipo de, de, de, de pintura, não é? de acabamento. Uhum. Então o que é que acontece? Essa é uma parede que tem que, tem que ter alguma preparação. Ou seja, convém passar uma pequena lixazinha uh, nela só para despolir um bocadinho aquela, porque aquilo é um bocado brilhante. Sim. Convém dar um primário e convém, na hora de escolher o papel, não pode escolher um papel muito fininho, ou seja, aí, nesse caso, o papel o vinílico é o ideal. Porquê? Porque ele, ele já, tem, já é muito mais resistente, tem uma gramagem Boa. de papel atrás, portanto, da pintura, uh, e acaba por uh, disfarçar um, um pouco uh, essa parede mais rugosa. Agora, há uma também, penso que aqui na loja, não sei se eles já estão a comercializar, mas uh, o colega uhum. lá disse-me que iam comercializar, que é o papel de forro. Há um papel de forro, que no fundo o que é que é o papel de forro? É um, um rolo só desta parte, imaginamos isto. Uh, e então o que é que acontece? Põe-se o um papel de forro, Forra-se as paredes com esse papel de forro e, a seguir, põe -se o papel ah, de parede. Ah, ok, percebi. Aí é quase perfeito. Já é um papel preparado é para isso? É quase perfeito. É um papel preparado para, no fundo, uh, nivelar paredes mais uh, desgastadas ou... Então, a... para esse exemplo, dessa essa cliente, o ideal seria, então, o papel vinílico, vinílico. vinílico e ela vinílico. precisaria preparar a parede um pouco melhor para absorver o melhor o Sim, e sobretudo tem que dar um primário. Por quê? Porque o primário ajuda depois a cola a penetrar mais e a, e a, e a agarrar uhum. mais o papel. Uh, se passar uma lixazinha, mesmo assim, é, é sempre bom. Pronto. Bom, tenho aqui mais uma pergunta. Sim, uh, A cliente Carla queria saber se é possível colocar papel de parede por cima de azulejos, por exemplo, na casa de banho. Como é que funciona isso? Azulejo ou na parede da, pintada mesmo na casa de banho que tem mais umidade. Sim, é? pronto. É assim, uh, é, Carla, sim, realmente essa é também uma pergunta muito idêntica atrás, é que eu vou uh, usar o mesmo papel. O que é que acontece? As casas de banho normalmente têm azulejos, não é? E então aí nos azulejos é fino, é um vidrado, portanto nada praticamente consegue penetrar ali para dentro. Certo. Então o que é que eu aconselho? Aí eu aconselho também a usar uma cola, que é uma cola que por acaso não temos aqui comercializada, que é uma cola preparada para superfícies não aderentes. Okay. Ou seja, é uma cola muito mais potente. Ela vai aderir um papel ao azulejo, vai aderir um papel a um vidro, a um espelho, portanto são colas específicas para esse trabalho. É possível, tem que fazer uma pesquisa melhor em termos de colas, porque estas colas vão colar na hora, mas com as umidades mais tarde poderá começar a descolar. Mas é possível, eu própria na minha casa de banho tenho papel de parede há 3 anos e está impecável. E fica bem? É seguro? E fica não muito escola. giro? Sim, Ótimo. sim. E podem pôr cozinhas e, e podem completar. Por cima, do azulejo, e por cima do... Tem é que realmente essa situação da cola tem que ser revista, pois se quiserem mais alguma informação... Eu Até posso... aqui não temos uma cola mais forte, é uma cola mais potente? Uh, sim, mas esta cola mais forte é para papel mais pesado, certo. é papel, mas é parede, okay. não é vidrado. Não é para superfícies Nós estamos da... a falar Lisa. sobre os vidrados, portanto. Estamos certo. a falar sobre os vidrados. Muito bem. Antes de passarmos para a prática. Vamos Vamos mostrar para o cliente o que Pronto. ele vai precisar, o que então, ele precisa ter na sua bancada okay. para poder aplicar papel de parede. É, já fizemos o projeto, já viemos à loja, já escolhemos o papel, já temos a quantidade de rolos do papel, já estamos aí para casa e chegamos a casa, vamos começar a trabalhar, vamos okay. mãos à obra. Portanto, o que é que nós vamos precisar? Eu vou começar por aqui. Uh, que é, este é o meu amigo mais, mais seguro. Ajuda em todas as horas. Uh, sim, exatamente. Tem que ter um escadote, e aí aconselho, por uma questão de segurança, ter um escadote bom. Não ponho um papel de parede uhum. em cima de cadeiras, nem de bancos, nem certo. nada, como eu já vi pessoas a fazerem. Uh, eu uso um escadote seguro, porque eu vou estar a trabalhar em cima do escadote, aqui estou a trabalhar uma altura uh, razoavelmente baixa, mas eu às vezes estou a trabalhar em alturas bastante Mas, altas, sim. e eu tenho que estar com os pés só em cima duas mãos para cima e as minhas não. mãos é que vão estar a trabalhar, portanto, isto é, é importante é, que a pessoa tenha esta, um escadote com segurança. Pronto. Boa. Tenho outro ponto que também vou falar, que é o meu laser, que temos aqui também. Uhum. Isto é fundamental para uma aplicação com sucesso, é o laser. Alexandre, o laser, aqui sim. o laser é este que eu tenho aqui já com o tripé. Sim. Isto é, um, é uma ferramenta que não dá só, não interessa só para o papel, interessa para pôr um quadro, pariu, é, dá para imensas coisas e não é assim tão caro, portanto eu aconselho se quer colocar papel de parede, isto é importante e vão ver depois que eu vou explicar uh, o quanto é importante porque as paredes não são direitas e nós trabalhando com laser começamos com o trabalhinho todo direitinho e vamos por aí sempre direito, eu vou depois explicar. Podemos comprar só assim e colocar Separado, em cima. Comprar ou, o, o laser e o, e o tripé ou já parte, o kit, ou, o laser e o tripé juntos. Exatamente. Junto. Eu comprei o kit, por Porque é mais fácil, chego na casa do cliente, uh, tô, uh, ponho o, o do tripé e estou descansada, não tenho que estar ali a pôr em cima de, dos móveis, portanto, isto é importante. O kit? Depois, passamos para a aplicação e temos então este kit, que é um kit que contém um rolo, contém uma espátula e um xato uhum. uh, O rolo vai nos servir depois para nós rolarmos a cola uh, na parede, que eu vou fazer já agora a seguir, certo. já tenho aqui a cola preparada e já vamos falar também das colas e, e uma trincha, portanto é importante também termos uma trincha que eu já vi por aí alguns, portanto um rolo, aqui não tem trincha, portanto, uma trincha, porquê? Porque precisamos de uma trincha Fazer para, os, os cantos. para os cantos, uhum. para as sancas, para os rodapés, portanto, trabalhamos com o rolo na parede e com a trincha nessas partes. Okay. Uh, portanto, isto também vem num kit, portanto, a pessoa compra e fica com isso, depois uhum. dá para várias colocações. Okay. E depois do, do kit, temos então as colas, e então, sobre as colas, Alexandre, temos aqui também uh, duas marcas ou três e, e como nós vamos olhar para a simbologia e vamos perceber, por isso é que é importante as pessoas olharem para a simbologia e vamos perceber uh, que tipo de papel é que eu comprei, que tipo de cola é que eu vou ter que ter. Isto é importante, não é? Porque elas dizem uh, aqui à frente se é cola na parede ou se é cola pronto, aqui, no, papel. no papel. pronto É fácil, ela própria indica aqui. Esta é cola na parede e esta é cola no papel, uhum, ok? É. Pronto. Podemos comprar estes potes, que são maiores, podemos comprar uns potes mais pequenos que, que não que é. temos aqui, Sim. mas também há. E eu aconselho também a comprar em pó, é mais económico e é super fácil de temos fazer. Aqui portanto, temos esta e temos esta marca, portanto esta é, uma, é muito engraçada porque esta esta cola nós fazemos a cola e ela fica roxa é porque é, depois fica branca é só uhum. para tu perceberes que estás a dar cola em todos ah, os para sítios onde a cola está na parede exatamente é, tem essa particularidade engraçada esta cola é fácil é só seguir aqui um, é com portanto, água né é com água elas são todas à base de água são todas aquosas uh, rende tanto quanto estas e em termos de, de preço, portanto, se a pessoa for pôr muito papel, se calhar optava por isto. Esta cola, a única coisa que tem que se fazer é, faz a cola e fica meia hora a repousar. Portanto, é para a cola... Só para a gente perceber melhor, então essas duas colas já estão prontas, é só abrir e aplicar. Estas estão prontas. E essa seria em pó, que teria que misturar na água Exatamente. e fazer a cola. Exatamente, espera meia hora certo. e a partir daí, okay. pronto. combinado. Ok, então, Bem. já temos as colas, já temos o kit, já temos o laser, o escadote. E então temos as ferramentas que nos faltam, que é no fundo aquelas que eu vou usar mesmo diretamente Nossa. na colocação. Ou seja, xisato. vou usar um x-ato, vou usar uma espátula destas que vai ser para corte, portanto, que eu vou usar no corte da sanca e, da, e, da, e do rodapé. E vou usar esta espátula que é que vem dentro, ali, né? portanto, o que kit. é a espátula que eu vou usar depois para puxar o papel. Para não ter Eu bolhas, também é? tenho esta que é ótima, que ela é bastante... Direcionam o trabalho e gosto também de trabalhar com esta. E pronto, vamos mãos à obra. Vamos lá, vamos para a parte prática. Vamos para a prática. Lembrando então, nossos clientes que se tiverem alguma dúvida, se tiverem, quiserem fazer alguma, algumas perguntas, fiquem à vontade nas nossas redes sociais que já respondemos já, tá bom? Aqui mesmo em direto para vocês, tá bom? Coisa? E se nós não conseguirmos responder agora, se tiver muitas e muitas perguntas, não se preocupe que depois vamos providenciar para responder tudo para vocês no nosso site, nas nossas redes sociais, tá bom? Fiquem à vontade. Pronto, olha, então eu já tenho aqui a cola, feita, okay. uh, um baldezinho dá jeito, porque assim nós trabalhamos melhor, e então o que é que eu vou fazer? Eu tenho, imagina, tenho aqui esta janela, então lá está, a trista dá-me jeito, porque eu vou junto à janela, colocar a cola. Agora pergunta-me, a cola, qual é a quantidade que se põe Isso. na cola? Isso é importante na parede, não tenham medo, sejam generosos, não é preciso também encher a parede mas que a parede fique com cola, porque o papel precisa de cola, portanto, então o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui, vamos ver, passar... Não dá para economizar em cola, né? Tem que usar o suficiente não, para poder... Não, tem que usar, porque o papel se, não ficar descolado. Porque senão vai descolar. Claro. E, e o cliente vai perceber quando o papel não está colado. Sim, porque o que vai agarrar o papel é a cola, então porque, temos que usar não, o e suficiente. E a própria parede absorve também as colas, Isso mesmo. portanto, se nós o não papel, formos né? generosos, ela fica logo seca, portanto... Okay. E também tem influência, se é no verão, a colocação, ou no inverno, Alexandre. Porque yeah, no verão as, as colas secam seca mais muito também. mais rápido. Pronto, eu aqui vou já dar que em a toda. Tá em Pronto, nos cantos a mesma coisa. Os cantos é importante, a trincha, para chegar mesmo aos cantos. Ah, uma coisa importante que eu não falei ainda, quando nós começamos a nossa colocação, é importante fazer uma coisa, é retirar tudo, que é tomadas, uhum, atenção, se for okay. necessário é melhor desligarem o quadro, porque eu própria já apanhei alguns choques. Uh, os interruptores, portanto, temos que tirar os interruptores, ficamos só com esta parte que é para o fazer aqui o corte e depois... Tiramos o espelho, né, para ficar espelho, mais fácil para Exatamente, só se tira para... o espelho, recorta-se e no final do trabalho, põe-se tudo que é e espelhos, põe-se tudo. Uhum. Portanto, isso é importante. E então, eu vou já pôr aqui cola. E depois, seguir assim, ponho a primeira folha e vou tirar esta que eu coloquei. Temos mais uma pergunta? Ah, Margarida, a senhora Renate está a perguntar. Que, se tiver um papel de parede na cozinha, num ponto que tiver mais gordura, como é que funciona em relação à limpeza? Com produto mais abrasivo, em relação à gordura, como é que faz para limpar e não danificar o papel? Ora bem, o papel é lavável. Quase todos os papéis são laváveis, Alexandre. Só que é assim, nós nas zonas com mais gordura, não é conveniente uh, pôr muito papel de parede. No entanto, pode se a pessoa quiser muito colocar, eu aconselho fazer uma coisa que às vezes também faço nas casas de banho, que é colocar o papel de parede e pegar num verniz acuoso mate, uhum. não tenho aqui, mas há aqui também, o é como se fosse um verniz para paredes uh, ou para móveis um acuoso e passar, depois da colocação e o papel está seco, então trincha o papel todo com o verniz mate, que é para não, não, não ter brilhos, não causar brilhos no papel. E então o que é que acontece? Aí sim, a pessoa pode de vez em quando, com pano uh, e com detergente mais ou menos neutro, não muito abrasivo, limpar o papel e vai fazendo aquela manutenção para não, a gordura okay. não começar a, a, a entranhar no papel. E, e, portanto, ou seja, o, o verniz acaba por estancar um bocadinho a entrada no papel, porque yeah. senão o papel começa a estragar-se, yeah. a danificar-se. Okay. Pronto, então já meti aqui tudo ao lado. Agora, Alexandre, aqui vou. Rola-se logo. Quando está a começar o, um trabalho, uh, e essa parte também eu vou falando, porque isto é como se eu tivesse a trabalhar, uh, o que é que nós vamos fazer? Era, eu um bocado cortei uh, com a pergunta, depois nós termos o papel, como é que nós vamos fazer os cortes, a preparação do papel? Isso é importante. Que é uma pergunta de vários clientes, que, e é muito como é que se deve fazer? Você deve cortar o papel antes ou não? Como é Exatamente. Que é assim, uh, o papel tem que ser cortado antes. Pronto. Isto porquê? Alexandre, porque é muito tranquilo. Tu perdes algum tempo, tiras a altura, sabes que com aquele rolo tens que ter cinco faixas. Certo. Então tu dispões ou em cima de uma mesa ou até mesmo no chão, se tiver acerto, para fazer o acerto e fazes previamente o corte de todas as folhas. Porquê? Porque depois tu quando começas a, a, a tua colocação, Tu já sabes que tens esse trabalho feito, estás tranquila, não estás na parede a pôr o papel, depois sobra papel, não, não podes fazer isso. E é importante também dizer que no corte do papel, imagina que eu tenho uh, um metro e meio, eu tenho que dar sempre cinco centímetros para cima e cinco centímetros para baixo. Porquê? Tenho que ter aquela margem para os cortes, certo. para não correr o risco de estragar o papel e na hora, depois, quando eu vou cortar, uhum. é pá, faltou um papel. De maneira que cinco, cinco, é mais ou menos, isto para cima e para baixo, pronto. Okay. Que é a margem de segurança, ok? Depois, ter os papéis que começam neste processo, que é colas na parede. As colas. Vamos à obra. Nós não vamos pôr logo cola na parede toda. Eu normalmente trabalho duas a duas folhas, portanto, ou seja, tenho a noção de que vou precisar de cola na parede para duas folhas, certo. então, é o que eu estou a fazer. Margarida, mais uma pergunta. A, a cliente Sandra quer saber o seguinte, ela tem um papel em casa com riscas, é, e é, ela pergunta se tem que ter atenção ao lote do papel comprado, ah, mas eu acho que isso não só é riscas, né? acho que qualquer é, outro papel, é, não é? Isso é importantíssimo. Sandra, sim senhora, o, é muito importante o BAT quando nós compramos o papel, mesmo aqui, certificar-nos é importantíssimo, isso vem na simbologia, na simbologia Portanto, também é um a lote. simbologia é importante por causa disso. Porque tem diferença de tom, né? de cores. Exatamente, nós temos que ter a certeza que é tudo o mesmo lote Boa. pela cor, porque senão podemos correr o risco em determinados papéis, chegar a casa e, e eles fazem uma pequena diferença e que estraga um bocado o trabalho. Sim, É muito importante isso, muito, bom. muito bem feita esta pergunta. É bom dar atenção pronto. a isso porque pode ter diferenças de cores e Aqui também de tamanhos, Aqui está. Eu né? normalmente passo a mão e percebo que, uh, pronto, isto é um trabalho muito também, o papel é cola, é cola à base água, não tem problema, não faz mal nenhum. Uh, e então vamos para a segunda fase. Já temos a cola, já temos as nossas folhas todas cortadas, certo. eu já, própria, já as cortei e então vamos fazer a nossa, o início da colocação. Okay. Eu já venho com o papel começado, Alexandre, não é? Sim. Mas imagina que eu vou começar este papel agora daqui. Imagina. Eu chego aqui. Deixa-me ver. Pronto. Tu marcas. Eu aqui vou, vou pela, aquela, pela aquela linha, marquei um sinal que é para mudar o suficiente para chegar lá e cortar, ok? Então com um lápis eu vou fazer uma tarde. linha. Imagina que eu vou começar nesta parede para lá, pronto. Vou, vou exemplificar assim porque é importante. Eu vou chegar aqui, Alexandre, e vou encostar aqui. Eu não, eu num canto nunca posso começar um trabalho encostar um papel a um canto. Nunca façam isso porque porque as paredes não são diretas. E se eu faço isto, eu daqui a um bocadinho começo a ir toda torta, portanto, por isso é que nós vamos Tem que usar o laser, já trabalhar ajuda. com o laser, exatamente por causa disso. Então o que é que a pessoa faz? Mete a cola e põe o papel assim, supostamente uma pessoa olha, está ah, bom, mas não está. Então pega num lápis e vai fazer uma coisa, ele está encostado e vai dar dois dedos, ou seja, vou tirar estes dois dedos aqui, estes dedos, é o que eu vou depois, na colocação, sobrar aqui para fazer o corte. Perfeito, okay? é isso mesmo. Porque eu tenho a certeza que eu tenho que começar o trabalho aqui direito. E aqui sim, vou pôr o laser, depois, imagina, pronto. Alexandre, estás a ver? Sim. Eu tenho ali o laser. E faz a marcação horizontal e vertical. Esta linha, esta linha indica-me o que Indica-me que eu vou começar o trabalho completamente direitinha. Okay. E se a parede estiver torta, é resolvida aqui neste canto. Portanto, isto é importantíssimo. O laser é o mais importante para a colocação. E então, Alexandre, esta é a parte que vamos começar. Imagina. Eu tenho que seguir esta linha... Eu tenho que seguir esta linha, é fácil. A primeira, tu tens que alinhar exatamente pelo laser, estás a ver? Pronto. Ah, é importante termos também um balde com água e também é muito importante eu falar sobre isto, o quê? Porque nós, com consoante vamos fazendo o trabalho, vamos ter que limpar uh, a parede, os restos de cola, na sanca, no rodapé, portanto temos que fazer essa limpeza consoante vamos fazendo o trabalho. E pronto, eu aqui, sei que ele está direitinho. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar na tal, as minhas espátulas e vou direcionar. Estas são importantes para quê? Para nós chegarmos aqui à sanca e levarmos o papel até aqui direitinho. Portanto, isto. E aqui a mesma coisa portanto, eu tenho aqui, ok? Pronto. Uhum. Aqui está, vamos limpando. Ora bem, neste caso, eu tenho que passar o papel para aquele lado, então o que é que eu vou fazer? O laser só precisamos para a primeira folha. A partir da primeira folha, mas a, a se faz... guiar pela primeira que já foi Pronto, aplicada. A não ser quando nós viramos de ângulo, certo. precisamos novamente do laser, ok? Uhum. Pronto, então, agora vamos nós fazer o corte. Eu vou cortar logo primeiro aqui em cima, porque é mais fácil. E esta espátula é boa por isto. Portanto, junta, corta. O que é que é importante aqui é ter uma lâmina bem afiada. O, uma o nova. tem que estar sempre uhum. bem afiado. Porquê? Porque senão, o que é que acontece? Um, pá, às vezes, a própria lâmina rasga o papel. Certo. Se não estiver tiver com farpasinhas... E é assim, nós estamos a trabalhar uh, na parede, a lâmina a cortar na parede acaba por uh, ter um desgaste. Portanto, temos que estar sempre a partir a lâmina e para que ela fique bem. Pronto. Esta é importante para mim, uh, a colocação de papel de parede. O sucesso da colocação de papel de parede tem muito a ver com o acabamento que nós fazemos, Alexandre. Ele tem que estar perfeito. Eu tenho que entrar num quarto e perceber que em cima está tudo direitinho e em baixo também. E só mesmo com a espátula é que se consegue fazer esse, esse trabalho. Porque caso contrário com tesouras, que às vezes as pessoas que pensam que cortam com tesouras, isso fica tudo mal. Ok. Margarida, como é que funciona a aplicação de parede, do papel de parede numa parede de pladour, por exemplo? precisa preparar a parede antes, tem uma cola específica. E se for uma parede de cimento, também daria para aplicar papel? Esse é assim, a pladur, a preparação é é o que é primário. OK. Por quê? Porque o pladur é algo é papel também, é papelão, não é? E Ele absorve muitas colas. Se nós não tivermos já a preparação com o primário, estamos a pôr colas e ele está constantemente a engolirmos a cola. Certo. Portanto, aí o primário é fundamental mesmo. E a cola é a mesma? A cola que... é sempre a mesma. A única cola que difere é aquela que eu falei das casas de banho, que são as colas de superfícies não aderentes, que é para azulejos, uhum. para vidro, Perfeito. aí é que tem de ser uma cola mais potente. Certo. Uh, pronto, estás a ver, Alexandre, está bem aqui uhum. e agora vamos, conseguir um... vamos continuar o nosso trabalho. Sempre de cima para baixo, não de baixo para cima. A colocação é sempre feita de cima para baixo. É o papel é posto e espalmado de cima para baixo. Portanto, e, e temos há uma coisa também que às vezes as pessoas pensam agora meti o papel e não posso tirar. Mentira! Tu, podes, tu tens uns 3 ou 4 minutos para poder pôr e tirar e arranjar com calma, sem stress. Portanto, não... E se o cliente não quiser usar o laser, ou ela não tiver o laser, ela, um fio, qual é a alternativa? Tem o fio de prumo, no, um prumo? Assim, Sim. Dá, tem uma régua. Ter. A régua não muito, é. tem que ser algo que te dê uma linha completamente, só, só mesmo em, em, em prumo é que tu consegues essa linha, porque uma régua tu nunca consegues fazer uh, tudo completamente, não, não consegues fazer isso. Uhum. Pronto, aqui nas janelas, aqui está, portanto, a nossa passagem, ela tem que fazer o corte, não é, e tem que ser cortada direitinha para quando eu esteja aqui, isto, tu se vieres aqui, portanto, está tudo bem cortadinho. Vou continuar aqui nesta, depois, também é assim, um... Quando tivermos assim alguns bocados de papel maior, cortamos que é para não dar papel pendurado, porque às vezes faz confusão às pessoas um, andar com tanto papel, que é o caso aqui, por exemplo. Pronto, ficamos só com este bocadinho. Temos que ter calma sempre nos cortes. Também, Alexandre, se por acaso acontecer a pessoa rasgar um bocadinho o papel, também não é problema, porque tu se voltares a colar o papel, ele cola e nem se nota. Vai ser o caso. Pronto. Aqui nestes cortes, é que são mais difíceis. Ai. Aí é que se nota a importância do x bem afiado, não é? É. Pronto. Eu normalmente tenho uma... Vou cortando as lâminas, porque... É para ter a certeza que certo. ele está bem afiado. Uhum. Pronto, corta logo de outra maneira. Aqui, se um bocadinho. Pronto. Aqui está. Então, temos a primeira folha cortada. E vamos seguir, então, para o trabalho. Agora, às vezes, as pessoas perguntam, Uh, devemos começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, portanto, é indiferente. Uh, é sempre a mesma situação, é começar com o laser, seja da esquerda para a certo. direita ou da direita para a esquerda. Ok. E pronto, eu sei que agora esta linha está direitinha, ah, okay. portanto, eu vou desligar o meu laser, já não preciso dele, e vou continuar a colocação. Vou para a folha número 2, ah, era isso que eu ia dizer. Convém, quando nós cortamos as nossas folhas, numurar, fazer uma numeraçãozinha para depois também ser mais fácil no trabalho. Pronto. Então agora aqui temos o casamento do desenho, ok? Uhum. Pronto. Aqui temos que ter atenção no seguinte. Ao colocarmos... Nós sabemos que ele vai casar aqui e temos que juntar... E sabemos que esta linha está direitinha Ok? E com uma, umas pequenas palmadinhas de amor. Uh, pronto. O papel é uma coisa importante. O papel não é estável. O papel cresce um bocadinho. Quando ele é molhado, ele, ele tem ali uma certa... Uhum. Nós podemos uh, aqui acertá-lo um bocadinho. Portanto, não fica uma coisa muito... Portanto, ele está direitinho. Uh, há uma coisa que eu queria falar, Alexandre, que é, se por acaso, imagina, o papel ficou com uma bolha, nós não demos por isso na hora da colocação, porque demos que espalmar o papel para tirar as bolhas e para tirar o ar todo. Uhum. Mas imagina que, olha, no dia a seguir eu chego, e pá, está aqui uma bolha, o que é que se faz? Não estragou o papel, pega no x e faz uma, uma cruz uhum. e tira o ar. Pronto. Boa. E fica okay. resolvido. resolvido, pronto. Aqui está portanto, o desenho. Cá está o pano que vai fazer a limpeza. Esta é importante, esta limpeza, porque ao espalmar as colas saem e se saírem e ficarem no papel, pode manchar. Fica com um brilhozinho da cola. Pronto, não é? Aqui nos cantos, nós vamos então chegando o papel até ao canto, com a espátula e a mesma coisa em baixo Pronto, ele aqui chegamos a um ponto que depois temos de começar a fazer cortes Porquê? Porque os cortes depois também dão-nos que uh, o papel comece... por exemplo, aqui comece logo Maria, existem tipos de espátulas diferentes para um serviço ou outro, ou pode ser qualquer uma? É assim, espátulas para corte, eu gosto desta, porque, porque ela é grande e uhum. dá uma área de corte, já para não andar ali aos bocadinhos. Certo. portanto, uhum. acaba por ser, é que eu uso sempre. Depois, para, para o papel, usa-se esta do kit, ou esta, que eu gosto imenso okay. também, que não é muito agressiva no papel, porque às vezes também temos que ter atenção, pronto, chegamos aqui espátula sempre para cima bem firme e pronto, fica perfeito o corte, agora temos aqui o canto, pronto, no canto, no canto os cantos é o mais difícil quando as pessoas querem às vezes fazer outros passos que é o quarto todo e pensam aí os cantos é difícil, mas não é. Nós temos é que ter calma e. Pronto. Ok. Já estamos a virar. Está com no o canto corte. feito. Está, está com o um cantinho pronto. O canto está virado. Temos que os cortes estão feitos. Primeiro faço o frontal e depois faço já do outro lado. Pronto, quando fizermos este canto, temos este para fazer. Okay. Convém que seja feito com alguma calma, porque aqui o papel pode rasgar. E então, uhum. uh, pronto. Sempre os cantinhos têm que ter mais cuidado, não é? Que o papel que pode é, ficar enrugado, pode Tudo o que cortar. é cantos, tudo o que é contornos de janelas, Trancas. de portas, uhum. pilares, porque às vezes Boa. há aquelas casas que têm os pilares, uhum. portanto, aí são uh, partes que a pessoa tem que ter mais calma para a colocação e, e pronto. Ora bem, há um problema que pode acontecer e eu acho que é importante falar nisso. Isto porquê? Porque o laser acaba por ser a única coisa que salva aqui. Imagina, eu agora virei para este canto, se a parede não for direita, que quase nenhuma são, o que é que me vai acontecer? Eu vou desacertar o papel. Pronto, desacerta o papel simplesmente, porquê? Porque a parede não é direita e desacerta. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar a pôr o laser e fazer o corte aqui, deixar só um centímetro, para o outro papel passar por cima e começar o canto direitinho. Estás okay. uhum. tá, a perceber? Pronto. O bom é aí, vamos fazer já exemplificar como é que faz em relação à tomada, né? É, e agora vou fazer uma coisa, Alexandre, vou tirar o papel. Portanto, eu. Já aplicou antes, né? Já o, o removedor. O removedor, estás a ver? É fácil. Pronto. Um... Há papéis que nós conseguimos tirar assim. Mais facilmente. E às vezes, se eles forem muito giros, ainda podemos aproveitar para os outros trabalhos. Não. Mas, contudo, o que é que acontece? Há muitos papéis que saem primeiro a, a uma parte e fica a outra parte. Pronto. E então aí, o que é que acontece? Eu a, acabo por voltar a pôr e a tirar. Tá okay. bem? Pronto. Então vou explicar aqui a parte só da, da tomada, que também é importante. Lá está, cola. Quando você aplica, vou te fazer mais uma pergunta, tá bom? Sim, sim. Tu tinha falado antes sobre o que o papel ele, ele cresce um pouco, né? quando Fica mais fácil de trabalhar com ele. Sim. Mas depois que a cola secar, isso é uma pergunta daqui da cliente Cristina. Ela quer saber se o papel não encurta, por exemplo, se não. Vai, depois que ele não depois de aplicar se a junção fica perfeita. Ela fica perfeita. Ela fica perfeita. A parede seca, seca o papel, uhum. mas uh, não não cresce nada. Portanto, acaba por uh, por ficar uh, bem a colocação. Pronto, e então temos aqui... Queria aproveitar então, e falar a todos os nossos clientes que ainda temos 10 minutos de programa, então não, não temos muito tempo ainda, mas ainda pode perguntar, deixar nas nossas redes sociais sua pergunta, que assim que for possível nós vamos responder, tá bom? Fique à vontade. Pronto, aqui está, senhor uh... Ora bem, então aqui nós chegamos a esta parte da tomada, não é? E vamos então... Uh, há uma coisa que eu vou dizer, quando nós estamos a pôr o papel de parede, nós ao passarmos a mão sentimos que o papel está bem colocado. Como? Porque não podemos sentir a sobreposição do papel. Uhum. E se tu passas a mão, sentes. Não pode sobrepor, né? não. é uma boa pergunta. Às vezes os clientes perguntam se pode colocar não. um por cima do não. outro. Não, o, o papel não pode sobrepor, nem pode faltar. Ele tem que estar unido. Unidos, unido, tá bem? Uhum. E se sobrepor, tu passas a mão, sentes. Yeah. E se estiver afastado, vês com os olhos. Portanto, acaba por. Uh... Boa. E o que é que tu fazes? Se achar que está sobreposto, voltas a tirar e voltas a colocar, está bem? Não há pressa porque a cola não seca logo. Pronto. Aqui chegamos à parte da tomada. Então o que é que se faz? Eu venho de cima já com o papel... O papel esticado, ok? Tudo que é bolhas... Olha, eu tenho que tirar as bolhas Normalmente passa para a esquerda e uhum. para a direita que é para ele ir estendendo, ok? Aqui em cima dá sempre aquele aconchego e chegamos aqui, não é? Pronto, aqui o que é que acontece? Temos de ter cuidado, sobretudo na parte das tomadas tem que estar desligado, então eu faço, mais ou menos tenho a noção eu faço isto, faço um corte em, em cruz para quê? para depois com esta espátula eu vou pôr assim e vou cortar assim, ok? vou encostar aqui sempre e vou cortar e aqui a mesma coisa vou tirar esta parte okay? É claro que isto depois em casa, fazem isso com mais calma, não é? Uhum. Porque eu agora também tenho aqui o tempo a correr. Mas isto é um trabalho que convém ficar perfeito também, porque senão fica feito depois estarmos a... E por isso é importante de tirar o espelho, não é? Que agora o espelho vai por cima. O espelho tem que se tirar sempre. Pronto, estás a ver, eu aqui sinto que não há... A cola não está, tem pouca cola. Certo. Tu próprio, ou no uhum. caso, o papel de parede, acabas por perceber que... A necessidade de colocar mais. É, exato. Pronto. Aqui, estás a ver, eu estou a sentir que ele está a sobrepor. Eu tenho que trazer o papel. É importante sempre que este lado esteja bem resolvido certo. para continuar o trabalho, Alexandre, está bem? Uhum. É bom que as pessoas vejam. Ora bem, aqui está. O paninho também ajuda um bocadinho a esticar alguma molhinha ou qualquer coisa. Passamos sempre um pano, limpamos. E fazemos o corte. E depois do corte, vou então pôr o espelho para, para perceberem. Ah, o corte é importante também uma, explicar uma coisa: nós pomos, encostamos e cortamos de cima para baixo, ok? Não cortamos assim. Eu corto assim. Está perfeito. Pronto. Então, agora temos aqui o espelho. Quando já fizemos o corte. Vamos ver que o espelho tem aqui. Já está. Pronto. O perfeito. papel fica perfeito. Uh, isto tem que se fazer em todas as tomadas, tudo que é uh, caixinhas. Às vezes, há aquelas caixinhas de, de eletricidade tira se e forram-se as caixinhas também, que ficam mais bonitos. E, basicamente, Alexandre, é, a colocação é um bocadinho por aqui, é o início da... Da primeira folha com laser, é os cortes que têm que ser perfeitos, porque é tudo isso que nos vai dar no fim uh, o trabalho perfeito. Portanto, isso é importante, até porque estamos a, a gastar dinheiro com papel e o trabalho depois tem que ficar okay. tudo bem feito, não é mesmo? Sendo... Quando aí vou fazer aqui mais uma pergunta. O cliente está a perguntar sobre a, a parede de cimento. Como é que funciona o papel na parede de cimento? Cimento, cimento. Precisa colocar uma primária? Sim, o primário sempre, sempre que é uma a uma parede que não está perfeita, o primário é fundamental. Seja para pelar seja para paredes mais rugosas, uhum. porque o primeiro vai nos ajudar a, depois a, a trabalhar a cola com a parede, ok? okay? Uh, é, é isso, ou então pôr um papel de cama, que é aquele papel que eu falo que o uh, Leroy Merlin vai, forro, vai, né? vai ter, que eu já, já soube que vai ter e isso é muito bom. Para essas paredes, a pessoa compra esse papel neutro põe e fica logo muito mais lisa para depois a colocação ficar perfeita. Okay. É possível colocar papel em teto, é possível aproveitar os restos de papel e colocarmos em madeiras, no móvel, portanto o papel é cola em quase tudo. Boa. A diferença do vidro ou do azulejo é nas colas só, mais nada, porque o papel cola em tudo, portanto é um, é um tipo de revestimento que hoje em dia está super na moda, muda o nosso espaço, portanto nós realmente pondo um papel diferente, tu viste ontem, isto estava branco e agora de repente ficas com um espaço novo, portanto que eu acho que é, toda a gente tem vontade de mudar e a forma de mudar um bocadinho sem mexer muito, é usar um papel de parede, tá bom quanto a mim. madridora nós nosso tempo está acabar. É certo. Então, se quiseres ainda fazer esse, essa, esse último papel ou não? Não, eu queria okay, já deixar assim. Porque agora assim. já mostrando para o cliente como portanto, fazer para já... retirar né, o que Pronto, dava ali. Eu retirei este papel. É importante, é, aqui para mim não está perfeito. Agora, voltava a meter o líquido até para limpar Sai a parede tudo toda. mesmo. Certo. Pronto. Porque quando há papel de parede, convém retirar tudo e limpar, depois lavar a parede e deixar dois ou três dias sem pôr papel de parede, isso é importante. Não tire papel e ponha logo papel, não. Tira papel, lava a parede, espera dois ou três dias para a parede secar e depois então é que começa a, a voltar a pôr colas na parede, porque hum, as paredes estão úmidas, não falamos sobre a umidade. Portanto, uma coisa que não casa nada bem com o papel de parede é, se tem uma parede com muita umidade, não ponha papel. É certo. o que eu aconselho. Trate da parede, seja qual o problema que ele seja, e então aí, depois está tudo resolvido, é que vai para o papel. Porque às vezes as pessoas têm aquela ideia, Ai, aquela parede está horrível, vou para o papel de parede. Esqueça, porque ao fim do mês está o papel podre, está o papel pois. a descolar, gastou dinheiro e tem a casa... Olha. Sei que já falaste no início do programa sobre é, se podemos colocar papel sobre papel. Então, isso nunca, não é? Porque tem uma não. cliente que está perguntando perguntar se não, não, não, isso, não colocamos não. papel não. sobre papel. Não. Vamos aqui mais uma pergunta, então, vamos ver se... Paredes Se... limpas sempre. Pergunta... Papel, paredes limpas. Ok, perguntas finais. Se houver, por exemplo, alguma falha no início da colocação, depois que, sem usar o laser, a pessoa não tiver, ela consegue retirar esse papel e colocar novamente e fazer um, é, um acerto? É, eu disse há um bocado, nós temos 4 ou 5 minutos para trabalhar o papel. Isto porquê? Porque o papel também começa a ficar muito úmido e depois rasga-se. É, obviamente é papel, já tem mais tendência a rasgar, uhum. portanto, ou seja, e a cola já está a ser sugada pela parede, portanto, porque o processo... É cola na parede ou cola no papel e a junção, a parede, depois é que faz o, essa secagem. É demorar muito, né Já se é assim, acertar logo o Nós que vamos fazendo duas a duas folhas e temos que resolver se está perfeito ou não. Se perfeito. não tiver, essas duas podemos andar ali a, a brincar um bocadinho, mas uhum. não muito, não é? Não pode ser ao fim de uma hora, ai ah, está mal, agora vou tirar. Não, isso vai rasgar o papel, certo. porque a parede já começou no seu processo. A trabalhar. Okay. E, Pronto. e a última pergunta, o colega, o senhor está a perguntar aqui, o senhor Diogo, se se for um canto inverso, o acabamento será né, na aresta da parede ou ficará um centímetro numa, em uma das paredes? Não muito é, bem. Os cantos, certo. qualquer dos cantos, eu aconselho sempre a fazer o que eu fiz, aqui por acaso correu bem, porque eu já tinha a certeza que eu tinha aqui o laser e, e tinha isto tudo bem, mas se a parede desacertar, mais vale seja de um lado ou do outro deixa 2 centímetros, faz o corte acaba ali e mete o laser e começa o papel uh, novamente direitinho, portanto é importante os cantos é importante sempre que vira começar direito Ok, então aqui a última mesmo, agora está tá acabado mesmo, vamos ver aqui qual é a pergunta do cliente Espero que tenham gostado também daqui do nosso acabamento a, a, O cliente está a perguntar, o cliente Marcelo se há algum problema de picar o papel próximo ao radiador áreas quentes ou lareiras ou alguma coisa assim? Pronto, é, exatamente. Eu tenho feito isso, uh, em princípio, uh, até nas lareiras, na, na parte de cima da lareira, tenho colocado papel de parede, usa-se uma cola um bocadinho mais forte. Certo. Uh, se, se houver madeiras, por exemplo, Põe-se um bocadinho de cola desta com um bocadinho de cola branca de madeira junta não, ok. porque ela acaba por fazer mais, um forte. mais forte para a madeira, mas sim, podem pôr porque normalmente o papel também tem uma certa resistência ao calor, é evidente que não é a chama, não é? Mas, mas sim, não tem havido problemas, tudo bem. Ok, Magalhães, então terminou nosso tempo mesmo, agora de verdade. Oh. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Ótimo, Alexandre. que nós conseguimos responder a maior parte das perguntas Eu dos espero. clientes, tirar as dúvidas, Sim. para que o cliente se sinta confortável em fazer isso em casa, sem um bricoleiro. Podem né? fazer, é algo que faz e vai fazer bem, vai gostar. E alguma dúvida, também podem perguntar, que nós também podemos responder a alguma questão que não tenha sido colocada mais tarde. Ok, muito tá obrigado bem? então por ter vindo. Obrigada também, obrigada a todos. Eu quero agradecer a todos então que participaram. Se tiverem ainda alguma pergunta, pode deixar nas nossas redes sociais, é, tirar todo tipo de questionamento, tirar todas as suas dúvidas que respondemos depois, tá bom? Esse foi apenas o primeiro workshop da Casa Leroy Merlin deste ano, 2021. Vamos ter ainda muito durante todos os, todo o ano, não é? Fiquem sempre é, disponíveis para responder perguntar o que vocês quiserem. E já damos as boas-vindas a todos, que vocês participem, questionem. E é, teremos agora já na semana que vem o próximo, já voltando no horário normal, que é às 3 horas da tarde, e já estão todos convidados. Muito obrigado por terem participado e até a próxima.